Olá, meu nome é Moacir Gadotti e eu estou convidando você para participar da turma 2020 do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Nós sabemos todos que vivemos um tempo de falsas notícias e essas falsas notícias, também chamadas de fake news, alcançaram Paulo Freire. Nada melhor do que também educadores, educadores, alfabetizadores, e alfabetizadoras poderem entender melhor esse legado e esse pensamento do Paulo Freire através do estudo do método. Esse método não interessa só aos alfabetizadores porque é um método de conhecimento, é, não é só um método de ensinar. Não é? Isso se aplica tanto à educação infantil quanto à educação de jovens e adultos. E você também poderá se inscrever e escrever um artigo que vai fazer parte de um e-book específico sobre o tema dessa temática da, da do método Paulo Freire da teoria de Paulo Freire porque método e teoria são inseparáveis em Paulo Freire e aí você pode ter ser autor escrevendo exercitando a escrita ser autor de um artigo e publicar esse artigo no e-book que também nós estamos editando para aqueles que quiserem participar a gente sabe que um país não se desenvolve sem eliminar o analfabetismo e essa é uma das preocupações das teorias e práticas que serão apresentadas nesse curso. Inscreva-se no link abaixo. Obrigado.